Fazendo duas graduações, trabalhando em três estágios e com um TCC para entregar, decidi fazer o exame da ordem. Com a ajuda do GRAM, consegui minha aprovação. Essa é a minha história. Sou Milena Tavares, fui aprovada na OAB, sou pós-graduada em Direito Público e sou aluna do Grão. Eu sempre estudei em escola particular, sempre tive muito esse apoio. Meus pais achavam isso muito importante, essa questão da, dos estudos, então tentei dar o um máximo na questão dos estudos porque eu sabia que para minha família isso era muito importante. Quando eu fazia né, o ensino médio, eu tinha muita dúvida do que que eu queria na, na minha graduação e eu fiquei muito em dúvida entre Direito e Administração, e aí eu acabei passando em Direito primeiro. E aí, no meu primeiro semestre de Direito, eu resolvi prestar o vestibular para administração também. Eu não contei para quase ninguém, foi uma coisa assim que eu queria fazer, ver como é que seria. E aí eu acabei sendo aprovada, e foi uma época assim muito difícil para mim porque eu comemorei com meu pai quando eu passei em Direito, mas quando eu passei em Administração, ele já tinha falecido. Foi bem nesse, nesse período, foi um período onde eu estudei para fazer o vestibular e acabei perdendo meu pai né, nesse ano mas assim, fui aprovada né, em administração também. Decidi cursar os dois e me formei em Direito e Administração. Eu comecei a estudar para a OB. eu ainda não tinha finalizado o curso de Direito. Na época, eu estava no meu oitavo semestre do curso de Direito, indo para o nono semestre. Estava fazendo três estágios e mais a, o TCC do Direito. Eu sabia que não ia ser uma preparação fácil. Foi quando eu conheci uma professora do Gran Cursos Online, e ela fazia né, essa preparação para o OB, para a primeira fase, e com esse esse GRAM assim, me ajudou bastante. É, na minha preparação, eu estava com muita coisa para fazer, então eu tinha que aproveitar todos o, o tempo que eu tinha livre. É, a questão de ser online ajuda muito, porque você não precisa né ter esse tempo de ir lá presencial, eu até não, não teria como me deslocar para mais uma atividade. É, eu ainda tive uma viagem, porque era aniversário de 80 anos da minha avó, e aí, eu tive que fazer essa viagem toda estudando. Então, assim, eu, tenho, eu tava estudando no avião, eu tava estudando na praia, eu tava estudando no aniversário dela. E aí, quando eu voltei, assim, mais ou menos uma semana antes, Tentei dar esse gás final né, pertinho da prova e aí no sábado, na véspera da prova, eu fiz o Grandicas, que ele foi, é feito né, um dia antes da, da prova, que eu acho que foi o assim, um grande diferencial. No dia da prova, eu tava muito nervosa mesmo, eu realmente não tava acreditando que fosse possível. E eu fiz a prova e eu lembro que foi muito legal porque eu sempre demoro muito para fazer prova. E quando eu terminei a prova, eu olhei para frente, eu olhei pro o relógio que fica ali no, no quadro e vi que ainda tinha mais de uma hora de prova. E aí os professores do GRAM sempre falam, não, muda gabarito. Não mudei, <risos> entreguei a prova quando terminou e realmente deu tudo certo. E aí eu fui aprovada na primeira fase. Aí quando eu fui fazer a segunda fase, eu ganhei o curso do, do GRAM para poder fazer a segunda fase. Era um curso já voltado, eu, fiz, eu escolhi em direito do trabalho. Então foi com os professores do GRAM para direito do trabalho. Foram professores assim excelentes, que eu lembro até hoje, né? Assim da daquela preparação porque parece que o professor tá ali junto com você apesar de ser online ele tá ali o tempo todo assim te incentivando e aí eu fiz a preparação para a segunda fase em direito do trabalho também não foi fácil assim eu estudei muito e aí quando sai o resultado eu tinha gabaritado a peça então foi um resultado assim muito legal fiquei muito feliz e foi muito importante assim porque eu não imaginava de ter um resultado tão bom assim e aí eu me formei em direito e eu consegui um emprego na iniciativa privada, eu fui trabalhar no escritório de advocacia, já com a minha OB, foi também um dia muito emocionante, o dia de pegar a carteirinha, né? E acabou que eu mudei de emprego, e aí nesse serviço eu tinha a possibilidade de ter um aumento salarial se eu tivesse a pós-graduação. Então eu é, resolvi fazer pelo GRAM, e foi muito importante porque eu poderia ter esse aumento, que faria muita diferença no meu serviço. Eu achei muito interessante a pós-graduação do, do GRAM porque eles estavam é, prestando um serviço que era online e juntamente com você poderia ainda continuar estudando para concurso e, e eu achei muito interessante, eram professores que eu gostava demais, que eu já tinha muito é, muita facilidade, que eu já admirava demais esses professores e eles estavam na, na grade do, do GRAM, além do preço, né, que eu acho que ele foi feito para quem realmente né precisa e a questão mesmo de trabalhar eu consegui conciliar as duas coisas foi quando eu é, voltei para os estudos. né? E eu senti essa falta de ter alguém que pudesse me direcionar, até porque eu estava bem bem dúvida do que realmente eu queria, de como é que seria. Comecei a fazer o Grand Expert. Depois que eu conheci esse serviço de mentoria, depois que eu conheci né, a ensinatura limitada, eu vi que é possível. É, eu sou muito feliz dentro né, do meu serviço. assim, Sei que a iniciativa privada também te dá muitas oportunidades, então é muito interessante. Mas eu também hoje eu consigo pensar em ir para o serviço público, porque antigamente a gente né, escuta e não sabe que que é real que, pra, que isso pode para todo mundo. E aí eu comecei a perceber a partir da, dessa mentoria é, que eu poderia dar conta, que eu já comecei a ver assim uma evolução muito significativa nos meus estudos. Então eu pretendo continuar com o gram, tenho certeza que já me ajudou demais. Hoje eu já me vejo profissionalmente. Muito melhor do que eu comecei, né? Então foi, foi bem importante. Eu tive bastante ajuda do GRAM porque eu precisava da minha pós-graduação para ter um aumento salarial e eu precisava de uma forma mais rápida. E aí, eu busquei do GRAM essa ajuda pra ter o meu diploma. Tive, inclusive, a resposta do Gabriel, que eu acho que foi muito legal, porque você pensar que, poxa, o CEO da empresa pode te responder diretamente, né? E aí, eu vi uma movimentação do GRAM todo, assim, como equipe. Então, eu recebi mensagem de várias pessoas do GRAM que puderam me ajudar. Essa questão do GRAM, me ver como uma aluna, como uma pessoa, e não mais como né só mais um número ali, foi muito legal. eles Todo mundo me deu uma assistência, então eu tive todo esse apoio do GRAM. Tem momentos que você está muito cansado, que você pensa em desistir, e aí vinha essa frase desse professor na minha cabeça, que ele sempre falava vai, se motiva, falta pouco, só mais um pouco, que você vai conseguir. Eu sou Milena Tavares, aprovada na OAB, pós-graduada em Direito Público. Eu sou grande Expert e todo mundo pode.